O oh, Riosaki. Oh. Ah. Caramba, isso dói mesmo. Para com isso. Não quer fazer nada, sabe por quê? Porque suas deduções geniais estavam erradas e eu não sou o Kira. Talvez eu tenha dito de maneira errada. Eu disse que seria inútil agir. Então não devemos nos preocupar. Se não caçarmos o Kira, ele nunca será pego. É isso que você quer? Se era para desistir, por envolveu todas essas pessoas inocentes? E, mais importante, porque eu e a Misa fomos parar na cadeia! Eu entendo. Mas... Seja qual for o motivo... <risos> olho por olho, meu amigo. Não que a minha dedução estivesse errada O fato é que eu posso dizer que Light e Agami é o Kira E Mizamani é o segundo Kira Mas isso não é o suficiente para resolver o caso Por isso eu tô meio deprimido isso é tão sem razão assim? É, é sim. E além do mais, você devia se ouvir. Você não vai ficar satisfeito se eu não for o Kira. Eu não vou ficar satisfeito se você não for o Kira? Deve haver alguma verdade nisso. Quer saber, já que você disse, tem razão. Eu acho que eu queria que você fosse o Kira. Como eu havia dito, olho por olho. Eu sou bem mais forte do que pareço, sabia? Temos que ligar pro quarto para eles pararem. Alô? Isaac, eu tenho boas notícias. Misa Misa é a número um na pesquisa de popularidade da revista Intim. Ah, sei. E olha, ela vai fazer o papel principal no próximo filme do Nishinaka. E aí, o que, que foi? Matsuda está bancando o bobo de novo. Ah, essa é a especialidade dele. Eu tô ouvindo tudo, tá legal?